Outra Outra ideia Importantíssima É O uso de equipamento De proteção Para andar de moto uh, Poucas pessoas ainda me conhecem Em relação a moto Convivem comigo no dia a dia Naquilo que se refere a, a motos uh, Porém uma, uma ação Que eu adotei Desde o dia em que Decidi comprar a moto foi Eu não saio de casa Sem estar Equipado com proteções Se eu tiver que ir na esquina Comprar um pão de moto O mínimo Que eu vou estar Uma bota Com proteção No mínimo Para o câmbio Que ela já tem Algumas proteçãozinhas a mais Do que uma botina comum Uma calça jeans jaqueta, De cordura Capacete É óbvio E luva Eu não saio Não consigo Eu não saio de Camiseta Eu não saio sem luva E eu não consigo sair sem botina Não consigo sair de tênis, por exemplo e isso pra ir na esquina Se eu tiver que um, qualquer, qualquer passeio Qualquer passeio que eu vá Eu visto a roupa completa de proteção Calça de couro, jaqueta de couro, protetor de coluna Capacete, luva e bota Então galera, isso aí o João ontem Se frisou bastante também no, no vídeo dele chamou bastante atenção para as dicas que acredito que não só eu, não só ele como muitos outros já pegaram do Durval Careca dicas de proteção dicas de manutenção dicas de suspensão dicas de pneus mas as que eu com certeza mais aproveitei até hoje foram as dicas de proteção equipamento de proteção e em alguns casos Já Inclusive comprei Na loja Indicada por ele A Motor Sprint Não estou ganhando nada Para fazer propaganda para eles Mas realmente O pessoal tem um baita preço O pessoal tem um baita atendimento O Eric que me atendeu sempre lá Ágil, cordial e sempre lutou por um precinho bom para mim. Para mim e para todos os outros que entraram em contato com ele, tenho certeza. Então uh, outra hora eu vou fazer um, um videozinho para vocês sobre o, o, o equipamento de proteção que eu uso. É, eu acho que marca. Nós temos aí diversa, diversas marcas. Até como o Durval uh, frisou no último vídeo dele, o último mesmo, que ele, que ele falou sobre vários assuntos, se eu não me engano era o, era o número 9, o, o, o, o, o vídeo dele, ele fala um pouco de, da questão marca de roupa, né? Pô, por que, que tu frisa tanto a Revit? E ele explica lá por que Porque ele já usou, ele já caiu Ele já fez uso no chão da roupa né? Então ele sabe o quanto a roupa é boa Então cada um tem sua marca de preferência Cada um tem seu estilo de preferência Eu uh, optei pelo meu né? pela Por uma roupa uma roupa que me atendesse em vários aspectos não só os aspectos de proteção aspectos econômicos porque é uma roupa com um bom custo benefício aspectos de personalização da roupa onde eu fiz a roupa exatamente como eu queria nas cores em que eu queria Então uh, eu vou mostrar para vocês, uh, depois eu faço um vídeo só com a roupa. Quem fez a minha roupa foi a Tacna da Igrejinha. O César é o proprietário. Outra vez eu falo e recomendo ele. que Realmente é, é uma roupa excelente, uma roupa de qualidade, que faz sob medida. Se precisar ajustar ele ajusta. Então é, passem lá, eu vou deixar o link da ataque aí também para vocês olharem. Vale a pena. Então proteção nunca é demais. Ontem o nosso. Amigo e parceiro das motos, o Geraldo, como eu disse, caiu. Bom, se vocês virem o estado do capacete dele, eu vou botar uma foto aí na, aqui no vídeo. Ah, parece que o Geraldo caiu de cara no chão, né, gente? Lanhou completamente a viseira o capacete. Se ele não tivesse um bom capacete em mãos Ou melhor, né? Na cabeça é, Com certeza a, a história poderia ser diferente Não sei em que estado ficou a roupa dele Só sei que ele me falou que Só sei que ele me disse que Lanhou, estragou complet, completamente a calça jeans que ele estava, o tênis e a jaqueta. Não sei que tipo de jaqueta ele estava usando, acredito que a é de cordura, como ele sempre usou, mas ele estava de, de calça jeans. Uh, parece que o machucado mais, mais feio que ele teve foi na perna, onde ele usava a calça jeans. Talvez se tivesse com a calça de cordura, o resultado teria sido menor. então gente, olha, né? não, não evitem andar com proteções. de três numa moto. Três pessoas, carro da polícia, guicho e moto. Então o que, que você conclui? Estavam fazendo um passeio a três. Vocês viram aí, ó. Não é por falta de visualização. Eu estava no local, no local da, da minha faixa de trânsito, aonde o cara me enxergava, ele não olhou para o lado, simplesmente não olhou. Dica aí galera Pra quem anda em estrada Anda em, em turma, em grupo Fiquem sempre no mesmo lado cara, Que vocês estiverem andando Sempre, sempre, sempre uh, Se tiverem no retrovisor direito Do parceiro de vocês Continuem nele sempre Que o cara vai sempre saber pra onde olhar Ele sempre vai saber pra onde te procurar Caso tem que fazer alguma manobra Então Uh, não fiquem zanzando na pista De um lado para o outro Eu não gosto muito quando vem moto na minha cola Sem ser alguém que eu conheça Que eu saiba como anda porque eu não sei qual vai ser a reação dos caras. Uma hora eles estão num lugar, outra hora eles estão em outro lugar. Tu nunca consegue visualizar aonde os caras estão, entendeu? Então às vezes eu deixo passar que é melhor para a minha saúde, né? Na tenda do Umbu Vamos lá Para o nosso cafezinho Com pão de queijo Tranquilinho Viemos bem de boa Sem correrias